Bom, eu voltei os primórdios no servidor daqui, a Anarquia. Bom, uh, é quem não sabe, eu jogava um tempão atrás e, bom, por exemplo, eu, a nossa história começou no, no Anarquia XYZ, eu formei um clã lá e tal, e daí o XYZ começou a ficar com muita gente, uma fila muito grande e... Então eu chamei os meus amigos do clã pra cá, inclusive tá indo ao logo do nosso Pedro XYZ. Chamei os meus amigos do clã pra ter que a gente veio aqui, a gente sobreviveu ao normal, ficou famoso, entrou no servidor e fizemos parceria com algum com SBFH, que agora se chama Corvos. E bom, eu chamei uns amigos meus da, da escola e a gente formou um clã entre nós, um clã de confiança até porque a gente é amigo na escola e bom, a gente criou uma vila de crafting table, vou botar umas fotos aqui na tela para vocês verem e um monte de a gente tava sem nada para fazer, a gente já tava prestes a quitar no servidor, então a gente chamou alguns players grandes para batalhar com nós na nossa vila. E um desses players foi lá com maçã encantada, maçã do, uh, do Norte e um monte de poção junto com um amigo dele. E nós, que eram nove, fomos massacrados né, por ele. E, bom, os dois usam a hack, né? Os dois estavam de Aura e tal. E nós, nove, não usamos hack. E isso aí, tem que foi dizimado. E bom, eu ainda tava na nossa vila, ainda tava nessa nossa base. E daí hoje eu fui jogar. E eu tava jogando e faltou luz. E quando eu vi, eu tava morto. Daí eu tinha uma cama numa vila meio próximo, Mas daí eu vim pra cá sobreviver. Então eu voltei aos primórdios no servidor que eu já fui gigante. Mas enfim, meu Deus, o que aconteceu? Enfim, eu tô aqui sobrevivendo de boa. E eu queria contar isso aqui pra vocês. Acho que vou fazer a base aqui. Isso aí, né? É isso aí. Vou fazer a minha casa aqui. bom é isso aí eu vou as primórdias e agora eu vou ter que sobreviver na raça desde o início a gente que eu preciso. Galera é, <risos> tava in, procurando alguma coisa, achei meus itens, meu Deus cara. Ainda bem. Ainda bem que eu não perdi. Tá. Claro que esses aqui não são meus itens da época, eu né? tudo de P4 e tal, né? Isso aqui era os itens que sobrou enquanto eu tava jogando hoje. E é isso aí. Ainda bem. Cheguei em casa. E finalmente, pelo menos, eu tenho meus itens. Certinho. Muito bom, ainda bem. E um machado decente. Ai, cama. Vou marcar esse pão E terminar a minha casa. O crafting table eu tenho de sobra, até porque eu tinha uma vela inteira de crafting table, se eu fizesse. Tem impressão que essa porta tá bugada, enfim. Ah, não dá para dormir. Me tocha. Bom é isso aí que eu que tenho pra mostrar. Uh, eu acho que agora que eu vou voltar a jogar eu vou começar a dar mais novidades do que tá acontecendo no mundo do... aqui. Nesse mundo. E é isso aí. Até mais. E. Vejo vocês semana que vem. Filho.